Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou continuar a história dos carros feitos pela L'Automobile com a história do Ventura. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta. No primeiro capítulo da história dos carros da L'Automobile Distribuidora de Veículos Limitada, vimos a origem da empresa, instalada na Alameda dos Maracatins, em São Paulo, e seu primeiro produto, a réplica do Alfa Romeo Monza de 1931, o Alfa Romeo P3, que teve uma previsão de produção inicial de no máximo 20 unidades mensais, a maior parte para exportação. Principalmente para os Estados Unidos, América Latina e Europa. E não seria comercializado em formato de kits, tanto pela Automobile como pela sua sucessora, a Lautocraft. Foi um carro que fez sucesso entre os famosos, como o Jô Soares, pela sua exclusividade. No Salão do Automóvel de 1978, foi apresentado o segundo produto da empresa, o Automobile Ventura, com carroceria modelada em fibra de vidro, baseada no Volkswagen SP, com linhas creditadas ao engenheiro Mário Belato Jr. Era um Coupé 2 mais 2, com estilo de influência de marcas famosas europeias e norte-americanas, com porta-malas dianteiro, onde ficavam o tanque de combustível, as ferramentas e o estepe, e motor traseiro, que permitia também levar bagagem na parte de trás do carro e tinha a mesma área envidraçada do Volkswagen SP. O Ventura era um GT de linhas elegantes e atraentes, construído em plástico reforçado com fibra de vidro, com dois moldes, sendo um interno e outro externo, ambos com acabamento de superfície estruturada com tubos de aço, para ter sua resistência ampliada. O tanque de combustível de 40 litros era do Volkswagen SP, com o bocal sobre o paralamas dianteiro direito, e os limpadores de para-brisa varriam grande área, inclusive um deles era pantográfico, assim como no Volkswagen SP, bem como os quebra-ventos, que eram fixos. Na frente, em forma de cunha, trazia um grande ressalto no capô, faróis retangulares do Dodge Polara e, na traseira, as lanternas do Alfa Romeo SL, as duas extremidades sendo completadas por superfícies pintadas na cor grafite, além de rodas de liga leve da Jolie com pneus 185 e um espelho retrovisor externo de cada lado. Na traseira, uma grade cobria o sistema de escapamento, que tinha cano de descarga na lateral direita. Internamente vinha com bancos envolventes reclináveis, com alto-falantes incorporados aos encostos de cabeça, cintos de segurança de três pontos auto-enroláveis, painel, console e túnel forrados com couro, bancos com uma faixa central de veludo e partes laterais e traseira em plástico imitando couro, e as portas tinham uma faixa inferior revestida pelo mesmo material usado como carpete e o restante em veludo. Ângelo Miguel da Fonseca fez parte da equipe de montagem do carro, onde foi tapeceiro que revestiu seu interior, que foi produzido na ideia do Volkswagen SP. Tinha painel de desenho próprio, com console central com entradas de ar vindas do Volkswagen Brasília, isqueiro, rádio AMFM, ventilador de duas velocidades e botões de acionamento de luzes, intensidade de iluminação do painel, ventilador e esguicho do para-brisa, vindos do Fiat 147. Na dianteira do painel ficava o porta-luvas e uma alça para o passageiro, fixada no sentido vertical, e a alavanca de câmbio tinha a empunhadura do Volkswagen Passat TS. Outros botões de acionamentos seguiam o padrão dos modelos Volkswagen. Vinha ainda com um volante de três raios e no meio do painel, inclinados para o motorista, ficavam três mostradores na horizontal, sendo um termômetro de óleo, um marcador de combustível e um amperímetro. Na frente do motorista ficavam dois mostradores maiores, sendo o da direita um conta-giros, com três luzes espia da bateria, setas e pressão do óleo, e um velocímetro à esquerda, com odômetro parcial e total, e luz espia de farol alto. Entre os dois instrumentos maiores ficava o botão de zerar o odômetro parcial. Também vinha com um defletor de ar com um ventilador elétrico igual ao usado no Volkswagen Brasília. A admissão do ar era processada de modo não convencional, uma vez que não havia caixa de ventilação sobre o capô, na área de alta pressão formada junto à base do para-brisa. A solução foi utilizar uma mangueira larga, com tela fina na boca para filtrar impurezas, passando entre a plataforma e o molde de fibra, por baixo do tanque de combustível e sobre a suspensão dianteira, na parte frontal inferior do carro. O Ventura utilizava a chassi Volkswagen e vinha com o motor plano Volkswagen 1600, do Volkswagen Variante 2, com 1.584 cm cúbicos com 67 cavalos e 12 kgfm de torque brutos, alimentado por dois carburadores de corpo simples e fluxo descendente, a gasolina, com transmissão de quatro marchas e tração traseira. Os pedais, a alavanca de câmbio e o freio de estacionamento foram recuados para melhor posicionamento do motorista, e a barra de direção passou a contar com duas cruzetas. Uma logo depois do acoplamento com a caixa de direção, e outra perto da extremidade interna, antes do conjunto de alavancas de sinalização. Tinha suspensão dianteira independente, com barras de torção em feixes, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos telescópicos. E traseira também independente, com semi-eixos oscilantes, barras de torção, barra compensadora e amortecedores hidráulicos telescópicos. Vinha com freios a disco na dianteira e tambor na traseira, media 4,14 metros de comprimento, 1,63 m de largura, 1,18 m de altura, tinha entre-eixos de 2,40 metros e pesava 900 kg. A produção inicial foi de 8 unidades mensais, Algumas delas exportadas para a Europa, América Latina e Estados Unidos. Como dito no primeiro vídeo, em abril de 1981, a empresa adquiriu o controle da Thundercar. E depois, no início de 1983, os proprietários da Automobile decidiram desfazer a sociedade e colocaram à venda moldes e projetos de seus carros tendo como sucessora a Lautocraft Montadora de Veículos Limitada, que retomou a fabricação em novas instalações em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. A primeira reestilização do Ventura ocorreu em 1983, quando recebeu quatro faróis retangulares do Volkswagen Passat na dianteira e lanternas traseiras do Ford Corcel II. A Lautocraft manteve em linha todos os modelos e o Ventura passou a contar com o motor Volkswagen 1.6 do Passat, com 81 cavalos e 11,8 kgfm de torque, ambos ABNT, movido a álcool, e foi relançado como modelo GTS. A nova motorização exigiu a instalação de um radiador e incremento da área de ventilação, e recebeu algumas modificações estéticas, como moldura negra envolvendo a grade, uma grelha plástica triangular na coluna B e entradas de ar adicionais junto às rodas traseiras. O porta-malas posterior teve de ser eliminado, pois o motor vertical passou a ocupar todo o volume disponível, o para-brisa traseiro foi reduzido em comprimento e instalado mais vertical, de modo a permitir o aumento da tampa do motor e a abertura de mais uma entrada de ar para sua refrigeração. No ano seguinte, a Lautocraft preparou para o 13º Salão do Automóvel uma versão conversível derivada do Ventura, substituindo o motor Volkswagen do Passat pelo motor Volkswagen AP 1.8. Em 1986, a empresa adquiriu da Fibra Rio os direitos de produção de dois novos projetos, a réplica Dimo e o bug Terral. Com isso, passou a contar com extensa linha de modelos, réplicas Alpha, Dimo, Ford 1929 e Bugatti, além de dois bugs e duas versões do Ventura. No Salão do Automóvel de 1986, a Lautocraft apresentou o protótipo Ventura 2, com linhas inspiradas no Pontiac norte-americano, com para-choques integrados à carroceria, tração dianteira e motor 2.0 do Volkswagen Santana. O carro não chegou a entrar em produção, mas serviu de base para o desenvolvimento do Sabre lançado no Salão do Automóvel de 1990. O Sabre era um três volumes esportivo com duas portas e traseira curta, equipado com mecânica do Chevrolet Opala 4.1, montado sobre um chassi tubular integrado à carroceria de fibra de vidro. Tinha quatro faróis, largo conjunto ótico abrangendo toda a extensão da traseira, direção hidráulica, ar condicionado e como opção, transmissão automática e estofamento de couro. Logo a seguir, para melhor competir com os esportivos estrangeiros, cujas importações acabavam de ser liberadas pelo governo Collor, a empresa fez diversas alterações do modelo. O Sabre ganhou nova frente com dois faróis e um grande S no meio da grade, borrachas em torno das laterais e dos para-choques, que vinham na cor da carroceria e lanternas traseiras divididas por uma faixa horizontal, também na cor do carro. Relançado em 1991, o sabre foi fabricado até 1997, num total de 108 exemplares. Já o Ventura, também feito em escala reduzida, teve 186 unidades produzidas, com algumas unidades exportadas para os Estados Unidos, para a empresa Continental Import-Export, da Califórnia. Hoje, o carro ainda é cultuado, com unidades no exterior em perfeito estado e também aqui no Brasil, como o do cantor italiano Tony Angeli. Em 1997, após uma década e meia de atividades fabricando carros, em função da forte concorrência dos carros importados, a Lautocraft encerrou suas atividades entrando para a história da nossa indústria automotiva.